Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre as quatro faces do Senhor Jesus. Às vezes você pensa que Jesus está muito distante do que você precisa. Ah, Jesus é Deus, Ele é Rei, Ele foi o homem, Ele morreu na cruz por mim, mas o que eu preciso agora é que Ele entenda o que eu estou passando. É que Ele se coloque no meu lugar e em que o evangelho que eu vou ler isso, como que eu vou entender isso. Bem, hoje eu quero fazer uma relação com você Entre as personalidades de Jesus As figuras do trono do Senhor E os evangelhos que tem diretamente a ver com a genealogia dele Vamos começar o seguinte Cristo é o que você precisar que ele seja Se você precisa de um melhor amigo, ele vai se fazer ele Se você precisa de um pai, ele vai te trazer toda a autoridade Se você precisa de Deus é acessível a você, é esse o Cristo que você tem e você tem acesso a ele através da oração. Se você orar em nome de Jesus, você está conversando diretamente com o Pai. E diretamente com Cristo. Porque eles são uma só pessoa. E nós temos que ter fé nisso. Através da fé nós conseguimos acessar aquela figura, a parte de Cristo que mais nós precisamos. Para que nos preencha. Porque cada um de nós tem uma ferida diferente. Ou mais de uma. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que Jesus Cristo passou por todas as coisas nessa terra. Todas. Às vezes você fala, ah, mas tem coisa hoje em dia que não tem como ele ter passado. Por exemplo, sei lá, briguei com o um cara da TV a cabo. Ou mandaram um nude meu no WhatsApp. Na época dele não tinha WhatsApp, não tinha nude. Mas ele passou por toda a primícia, por toda a essência de problema principal. Então, se você brigou com o cara da TV a cabo, ele teve que lidar com brigas. Se você teve a o seu nude disposto numa rede social ele teve que ligar, lidar com a vergonha e ele não foi só na rede social que ficou nu a mostra de todo mundo mas foi num monte mais alto de todo lugar, onde todos tiveram que ver ele passando, sendo abusado de todas as formas possíveis é, sendo humilhado, sendo traído, então Cristo passou por absolutamente todas as essências de pecado e situações para que ele pudesse estar sim, ciente daquilo que você passou e pudesse ser pego e Exatamente isso que você está sentindo e jogado naquela cruz. Então nunca tenha dúvida que Cristo não sabe o que você está passando, porque Ele sempre sabe. Em essência, em primícia, todas as situações levam a alguma situação em que Cristo já derrotou e pendurou no madeiro. Mas agora eu quero falar sobre as quatro faces do Senhor. Em Apocalipse 4... Do versículo 6 ao 7, está escrito assim. Em frente do trono, do trono de Deus, havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam quatro seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres era como um leão. O segundo era como um touro, um boi. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Eu não vou entrar muito nesse... Nesse texto, senão eu vou ficar horas nesse vídeo aí não vai dar muito certo Mas o que eu quero trazer para você é o entendimento desses quatro seres No trono de Deus, representando a Cristo A primeira coisa que a gente tem que entender é que Cada uma dessas fases aponta para o Senhor Jesus o primeiro ser, O primeiro ser que aparece é o leão Cristo é o leão da tribo de Judá mas, por outro lado, ele também é um novilho, que é o boi e o touro, né? Antes de crescer e amadurecer, é, que foi usado para Deus por sacrifício. Então, é o cordeiro ali. É, um, um boi, um touro, ele era muitas vezes usado pequeno ali para sacrificar e pagar os pecados do povo de Israel. Uh, ele também é a exata expressão da imagem de Deus na terra como um homem, que é o terceiro ser vivente. E o quarto ser vivente é a águia, que habita e, e perambula e tem livre acesso aos céus. E Cristo também tem livre acesso aos céus e tudo o que existe naquele lugar. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar de vocês é que cada evangelho também fala a respeito de uma face do Senhor. Então, você tem na Bíblia, o Novo Testamento começa com quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os quatro contam a história de Jesus, só que cada um conta com uma dessas perspectivas. O primeiro é Mateus, e Mateus fala de Jesus como rei. Mateus vai trazer a ideia de Jesus como leão da tribo de Judá. Tanto que o livro começa com a genealogia dele, ou seja, o pai, o pai do pai, o pai do pai do pai, sabe? A, toda a árvore genealógica dele, que leva ele lá até a era de Judá. É, até a, a tribo de Davi e depois Abraão, para mostrar a genealogia de rei dele. E enquanto você lê Mateus, você vê Jesus com muita autoridade, com nobreza. É, Mateus traz a figura de Jesus de leão e a genealogia dele já no começo leva até a linhagem de Davi, porque Davi foi rei e Jesus também. Depois você tem Marcos, Marcos já vai trazer a genealogia de Jesus como um novilho, você entende Marcos, você lê Jesus como um servo, você pode entender ali que em todas as histórias, em todas as formas, na história de Jesus escrita em Marcos, você consegue entender Jesus como sendo o cordeiro imolado, aquele que foi dado pelos nossos pecados, é a pessoa do novilho. Tanto que nem tem genealogia no começo do livro, porque você já traz diretamente um Jesus que é servo, que veio para servir, que veio para fazer no nosso lugar, por nós, para nos amar. E isso é tão incrível, porque quando Marcos vai descrevendo através dos relatos de Pedro, tudo o que Jesus passou, você vê uma humildade em Jesus muito grande. Você vê que ele estava ali para se entregar por nós, como realmente um servo, como realmente um novilho era entregue no tabernáculo. Logo depois você vê, maravilhosamente, depois de ver Jesus trabalhando no arado, Jesus trabalhando, Jesus como servo, você vê já no evangelho de Lucas, Jesus como homem. Jesus escreve, é, Lucas escreveu é, a partir dos relatos de Paulo, e Lucas era médico, então você vê várias curas também em Lucas, mas principalmente você vê que Lucas retrata Jesus como filho do homem, filho de Adão, tanto que a genealogia do começo do livro de Lucas leva até Adão, para mostrar que Jesus é Deus homem, para que, que Jesus, apesar de ser uma entidade divina, uma pessoa do Senhor Pai, ele é pessoa, ele nasceu nessa terra, ele... Saiu de uma mãe, teve que mamar, teve que ir para a escola. Então, Jesus, no Evangelho de Lucas, ele nos mostra esse Deus que passa por tudo que a gente passa. E ele é a terceira pessoa, o terceiro ser vivente daquele trono de Apocalipse. O que tem a face de homem, porque Cristo também foi homem. E em quarto lugar, né, em João... A gente vê, por fim, Jesus mostrando como Filho de Deus que desceu do céu. E isso é representado pela águia. Nessa parte, Jesus é o verbo eterno. Não tem genealogia, porque se trata do Filho de Deus. Ou seja, ele estava lá desde o início dos dias. Então, em João, nós entendemos que Cristo ele veio diretamente de Deus. Ele é um ser divino. Ele é todo poderoso. Ele faz tudo o que é da vontade do Pai. Mas ele conversa com o pai, ele chama o pai de pai, não só de Jeová, ó oh, Senhor meu Deus. Então nós temos ali o quarto ser vivente do trono de Apocalipse, que é a águia que está no céu e que tem autoridade, que vê todas as coisas, assim como um símbolo de representatividade, de autoridade. E aí lá na genealogia você vê que não tem, porque ele vem diretamente do Senhor. Isso é tão maravilhoso, porque você começa a entender que Jesus ele se mostra é, não só na Bíblia através dos evangelhos, mas na nossa vida em oração. E entra aquilo que nós precisamos, da forma com que a gente necessita. Então, se você precisa falar com Jesus que é homem, que entende o que você sente, que sabe que viver nesse mundo é difícil demais, que entende que os seus pecados é, ficam te atentando e você não sabe como lidar. Então, por que não ler o Evangelho de Lucas e olhar para um Jesus que cura, um Jesus que é homem, um Jesus que veio de Adão? Sabe? Agora, se você está precisando entender é, de mais humildade, tirar a soberba, tirar essa necessidade de autoridade, de ser é, o principal, aprender a servir, aprender a fazer, aprender a amar o próximo, então leia Marcos, porque você vai ver ali um Jesus que serviu, um Jesus que pegava a mão na massa e fazia todas as coisas se você precisa de um Jesus que é rei, que é autoridade, que é nobre, que vai te elevar, que vai te dar promessas de herança, de riqueza, mas não só financeira, em todos os aspectos da sua vida, um Jesus que, que é dono de todas as coisas e que venceu todas as coisas, então, leia Mateus, porque você vai ver ali que ele, não só ele vem da genealogia de Davi, que foi o maior rei de Israel, mas ele vem da genealogia do, do trono, e isso é muito poderoso nas nossas vidas, entender que nós somos filhos do rei, e enfim, quando você precisa, e acho que todos nós precisamos entender que Deus nos amou tanto, que ele saiu da posição de poder, de divindade, de soberania para se fazer homem, mas sem deixar de ser Deus, porque nós não íamos conseguir nunca pecar, porque nem eu, nem você, nem Adão, nem Eva, íamos conseguir viver nesse mundo sem nunca blasfemar contra o Senhor... Então nós entendemos que somos muito amados e muito importantes, que a nossa vida, ela é completamente válida aos olhos do Senhor. Então ele se faz homem, mas não deixa de ser Deus. E aí Jesus, como Deus, vai poder cuidar das suas feridas e de quem você é e de onde você quer chegar. E aí você pode ler João, que foi o discípulo amado, que tinha intimidade com Jesus, que abraçava com ele, que deitava no colo dele. E quem sabe a gente aprende a fazer a mesma coisa, porque nós estamos debaixo da graça e do favor do Senhor e temos um Jesus revelado em vários níveis para que a gente possa desfrutar da presença dEle todos os dias. Amém? Eu espero que isso tenha te aberto uh, os olhos para os evangelhos e as faces do Senhor Jesus e que isso te aproxime mais dEle como me aproximou. Que o Senhor te favoreça.